Oi pessoal! Algumas pessoas que fazem uso de florais podem desenvolver um processo chamado de catarse. E lá no meu Instagram eu recebi a seguinte pergunta sobre esse assunto. Nós, terapeutas florais, devemos orientar o nosso cliente quanto ao risco de desenvolver catarse? Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram eu trago muito conteúdo pra você aprender mais sobre florais de bar? e terapia floral. Já aproveita e me segue lá no Instagram e não esquece de dar o seu like aqui no vídeo e inscrever-se no canal. É muito importante o cliente estar ciente do processo terapêutico com florais. E o que isso significa? Significa o cliente entender que é preciso olhar para dentro, observar a si mesmo, mergulhar no seu próprio processo de autoconhecimento para ter bons resultados com a terapia floral. Mas é importante ele saber também que em meio a esse processo, pode podem reverberar sensações desconfortáveis, como um processo de catarse. O termo catarse não necessariamente precisa ser falado para o cliente e é importante também o terapeuta cuidar para não sugestionar a pessoa ou deixá-la com medo do processo. Acredito ser importante mencionar para o cliente que podem surgir sensações desconfortáveis e até mesmo desafiadoras como choro, aperto no peito, irritabilidade ou outros, mas que depende de cada pessoa. O floral vai despertar e movimentar o que já está dentro de cada um, por isso cada pessoa responde da sua própria maneira e não temos como prever ou como controlar a resposta ao uso do floral. O que podemos fazer é amenizar o desconforto da catarse com algumas estratégias terapêuticas. Eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Ao meu ver, o objetivo principal quanto a mencionar sobre a possibilidade de catarse para o cliente é para esclarecer sobre os possíveis efeitos do floral, para que caso ele sinta algo desconfortável ao longo do tratamento com florais, ele não ache que não está dando certo ou que o floral não está fazendo efeito ou ainda querer parar de fazer uso do floral. Se a pessoa sabe que sensações desconfortáveis podem acontecer, Caso aconteça, ela sabe que faz parte do processo. E sempre falar para a pessoa, né, sobre, para o cliente, sobre possibilidades. Não tem como é, nós, terapeutas florais, termos certeza absoluta sobre as respostas das pessoas aos florais. Depende de cada caso, porque vai depender do que cada pessoa guarda no seu interior. Muitas pessoas não desenvolvem catarse e outras desenvolvem. E uma outra questão importante é sobre o terapeuta floral colocar-se à disposição do cliente para ele tirar dúvidas pontuais ou relatar algum desconforto ao longo do tratamento com florais. Claro que não é para o cliente vir falar toda hora né, para o terapeuta floral, é preciso ter equilíbrio, mas o intuito dessa fala é para dar abertura para o cliente e mostrar que ele pode contar com o terapeuta para contribuir na sua jornada e esclarecer as suas dúvidas em meio ao processo. E dessa forma o terapeuta consegue identificar quando ocorre catarse e amenizar os desafios quando for o caso. Eu vou citar alguns exemplos de estratégias para amenizar a catarse, por exemplo, pode-se interromper o uso do floral por alguns dias, fazer uso do resco e de forma frequente até o desconforto passar ou ainda mudar a fórmula floral. Lembrando que é importante o cliente entender que a catarse ela é positiva, porque ela atua como uma limpeza interior e inclusive pode acelerar o processo de cura interior prol do próprio equilíbrio. Mas claro que não são todas as pessoas que estão dispostas a passar por períodos desconfortáveis e desafiadores, como pode ser no processo da catarse. E também pode ser mais ou menos desafiadora, depende de cada pessoa. E por isso é importante que o cliente saiba da possibilidade da catarse. Que o terapeuta dê abertura para o cliente relatar o desconforto e assim conseguir identificar quando ocorre catarse. E também saiba intervir com estratégias para amenizar quando for o caso. E você, já teve algum cliente que relatou ter passado pelo processo da catarse? Comenta para mim aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga terapeuta.